Já ouviu falar do novo Snapchat? Eu não. Vasco! Vamos falar do Vamos novo falar Snapchat. Disso. É verdade. Como é que estás? Estamos em direto? Só para o Porto Canal. Ah, hoje só para o Porto Canal. Olha, nós tivemos uma reunião e disseram assim, eu comecei a ver o programa da Maria por causa do Vasco. Boa. Muito isso, não Muito bem, isso, muito bem. Não é? fantástico. É, é bom saber isso. É, espetacular. Mas olha, quem sabe um dia se não estarás em direto no Porto Canal e também para o Snapchat com os novos óculos que vêm aí que Ai. são espetáculos, ah. estes óculos. A tua filha vai-te ir no Natal, certamente. Ah, Não sim. quero dar ideias, mas se calhar vai-te ir no Natal estes novos óculos. Ela tem snapshots. E usa frequentemente, portanto, para quem utiliza, é um, é um wearable, portanto, um acessório muito interessante. Consiste-nos... São caros? Uh, 130 dólares. Portanto... Olha, queres ir ver o vídeo e depois falamos? Está bem, vamos ver então. Então vamos okay, a isso. Vamos ver. Ah. Cá está, portanto, podemos ver na utilização do dia-a-dia, -dia, especialmente para um público mais jovem, como é o público-alvo desta rede social, já com 200 milhões de utilizadores. É uma loucura. É uma loucura. Os 130 dólares equipara se a um preço de uns óculos de sol de Ray-Ban ou outro tipo Sim. de óculos dessa gama. O que é que estes óculos fazem? Para além de ser óculos de sol, disponível em três cores, preto, vermelho e azul, e longe outros nomes para, para aquelas variações de cores, mas para mim é preto, vermelho e azul, <risos> e estes óculos permitem gravar com um toque gravam 10 segundos, que é o tempo do Snet, e, e pode-se voltar a, a tocar para gravar mais 10 segundos, até 30 segundos, para depois utilizar nas memories. Portanto, este tipo de vídeos são utilizados nas memórias do Snapchat, que se pode carregar os recursos. Uh, tem aqui uma grande inovação. No Oi. final, notou-se que o vídeo, eles rodaram o smartphone. Uh, ele tem uma lente de 115 graus, que é idêntico a, a, ao ângulo humano, e grava em formato circular o que é que isto significa? Significa que nós podemos rodar o smartphone em qualquer direção e o vídeo vê-se sempre bem. Este é um conceito difícil de perceber, a não ser que vejamos aqui um exemplo. Eu trouxe aqui uma imagem para percebermos melhor. Portanto, temos aqui o smartphone e à medida deixa eu ver que... Espera aí, deixa eu ver eu estou se estou a rodar, em Estou casa. estático agora, ok? Espera um bocadinho, vamos pôr de novo. Aí está. Ok. Estou a fazer doma em estátua. Como diz o meu filho, pede-me para fazer de alma estátua. De vez em casa, cá está. Reparem que, ao rodar o smartphone, o vídeo continua parado. E esta é uma experiência que nós não estamos habituados a ter. Pois não. E realmente é, é simplesmente eficiente. Isto não, não, isto não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca vai acabar. Mas, mas isto é uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. E, aliás, este tipo de acessórios, que são óculos que gravam, isto é apenas o início, portanto vão surgir muito mais, uh, existiram o, os da, da Google, os Google Glasses, que entretanto depois foi abortado o projeto uh, e surgiram também os HoloLens da Microsoft para fins profissionais, portanto, no próximo ano vão surgir muito mais acessórios. Uhum. Uh, a grande vantagem deste formato é que eu posso ver em qualquer direção uh, e, e partilhar assim facilmente só com o Snapchat, só com o Snapchat é que é possível partilhar. Olha... O que é que te parece que estas novidades do, do novo Snapchat uh, vão trazer ao mercado? Achas que de alguma forma isto vai deixar de ser uma rede social só para uma geração? Ou pelo menos com, eu acho que a grande maioria das, das pessoas que utilizam tem menos de, quê? de 25 a maioria, anos? Sim, menos de 25 anos. Especialmente menos de 18 anos é a maior fatia, depois abaixo de 25 já desce um bocadinho e abaixo de 35 então, já desce ainda mais. Portanto, como disseste, abaixo dos 25 é o público mais forte. Continua a ser o posicionamento desta rede social e se calhar se tu pergunta também, também quer chegar com as histórias do, do Instagram, não é? Em que medida pois. é que o Snapchat pode querer-se aproximar do público do Instagram? Uh, e aí podemos fazer aqui uma comparação entre os dois tipos de histórias. Já utilizaste as histórias do, do Instagram não é? e gostas muito. É, Sim. é interessante o conceito. É, é. Uh, de facto, foi uma cópia do Snapchat, mas eles aprimoraram ainda mais. Ou seja, conseguiram tornar muito fácil de utilizar. E com algumas vantagens. É muito fácil no Instagram encontrar uma conta e segui-la. Se eu, se eu procurar la Maria Serqueira, é fácil de encontrar. Já no Snapchat, se o tivesses já não seria tão fácil. Tinha que ter um nome exato ou o número de telefone ou o snapcode. Portanto, tinha que saber exatamente. Não, Portanto, é tão não, fácil. não é tão fácil de, de encontrar. Para além de que o Instagram tem um público maior, são 500 milhões, claro que é um público também mais abrangente, eu posso aplicar alguns desenhos, como vimos aquele neon que vimos no último programa. Sim. Por outro lado, o Snapchat permite uh, aplicar as, geofilters, as uh, lens, ou as lentes, que Sim, são mas aquelas não, carinhas... Não é falta muito para o, para o Instagram ter essas características no... Provavelmente, não se sabe, provavelmente pode vir a ter. Foi uma excelente jogada do, do Instagram. Por outro lado, estes óculos do Snapchat foram também uma excelente jogada, porque era uma questão de tempo, até surgirem estes óculos, houve rumores da Google, aliás, teve um, um aparelho, beta mesmo, mas que não avançou. Uh, Lembro-me que há algum tempo atrás... Uh, houve cá uma conferência no Porto, precisamente, uh, sobre tendências do futuro. Uh, e o cientista Michio Kaku, que é um nome difícil de dizer, uh, ele preveu que em 2020 vamos utilizar lentes de contacto com realidade aumentada. Portanto, faltam poucos anos para isso acontecer. Se isso acontecer, é uma previsão, naturalmente. Uh, mas se for em 2020, será por aí perto em que vamos utilizar algum tipo de dispositivos com realidade aumentada, em que vamos interagir com o mundo. Portanto, estes óculos de snapchat é apenas um primeiro wearable, digamos que até rudimentar, para partilhar vídeos. Eu já Portanto... queria parar isto. Eu sei que tu és contra esta, esta postura. Não, olha, estava imenso trabalho de trabalho estar a par disto tudo. Não, Portanto, todos é, os dias é, é temos que estar coisa. a par destas coisas. É muita coisa. Acho que uma não tem tempo para nada. Sim, e uh, há um ano para cá aumentou muito a velocidade de atualização. Uh, de conteúdos é está sempre a haver novos conteúdos o que torna esta rubrica cada vez mais válida não é claro sem dúvida cada é vez faz que há mais pessoas sentido a verem o nosso programa e começaram a ver por causa do Vasco é fantástico é fantástico começa a sentir cheirinho com essas já se cheira um bocadinho já já cheira muito bem Mas estava a estava a ver, estava ver a... Eu, a... eu quero estar contigo no final para falar de coisas do... das redes sociais eu Estou me castares vamos, vamos então combinar para, para ver a tua página ela já está fundida já conseguiste fundir as duas não. ou ainda não? Um pouco, sim. Mas já de estar. Olha, eu estava a ver aquela acupuntura e já fiz aquela eletroacupuntura. Não é tão doloroso quanto parece. Mas parece assim muito. Parece muito doloroso, mas muito não é. Muito duro. Estou a ficar e Faz estou muito a ficar bem, fiquei desistir. melhor do, do, do ombro. Ficaste? É uma lesão. Sim, Olha, está-me a, a, a dar uma fraqueza. Porque este cheirinho está por aqui. Já um está mais. a invadir aqui o nosso estúdio. Oh, oh, oh, oh. Ai, meu Deus. Oh, Mónica. Estava aqui a falhar o nome. Oh, Mónica. Na, na, quando a nova grelha começar. A cozinha vai passar para um bocadinho mais tarde. E no dia do Vasco, nós temos que acabar a cozinha mesmo no fim do programa. Porque o Vasco vai ficar à espera uh, dos teus cozinhados e eu certeza. agarro o Vasco. Certeza absoluta. Está com excelente Agarramos aspecto. Agarramos o Vasco. <risos> <risos> Bem, mas tem que ser. com o Luís. Não continua a mandar-me embora. Descidos. Para a semana temos mais novidades, certamente. É? De certeza.